Ei pessoal, olha o temporal que tá se formando aqui em contagem, olha só. Olha só, olha a cor das nuvens. Olha como tá verde. Haja água, hein? Olha ali, parece que ali é um. um sei lá, um tipo tornado. Olha lá. Olha aqui, aqui, aqui. Deus os guarde. Agora o temporal chove muito nesta manhã Aqui em Belo Horizonte está ventando bastante. Há muita água, muita ventania forte aqui em BH. Avenida Brasil praticamente ventando fortíssimo, gente. Tá perigoso, a gente tem que fazer alguma coisa, né, olha O ônibus aí, ó, caído aqui Tem uma mulher grávida dentro do aninho ali, ó E o marido dela, só Deus, viu Só Deus olá. Olá, olá. Olá. Olá, olá. Olá. Vai batendo de trás ainda Tem um tra... olá, olá, lá atrás tem um lá atrás Tem frente lá atrás Não lá, no mim, saco... lá no tech shop. Oh, e tem uma pessoa... Bem frente frente, Um Jeep. Para aí. Agora talvez o carro fique ali. né? É, é. é. é. Que é chuva, esse negócio é trecho é, é é, é, de é é um é, de mim. É. é.